Você sente que seus beats não evoluem? Que não tem aquela pegada de grandes produtoras? Meu nome é Henrique Bom, eu sou produtor musical e eu vim aqui dar algumas dicas de como melhorar os seus beats. Então, ó, assina a chamada clicando no like e vamos lá. Nós beatmakers e produtores passamos horas e horas fazendo uma produção e na maioria das vezes não atingimos o nível que nós desejamos. Às vezes pode ser algum pequeno detalhe que falta pro seu beat ficar com nível profissional Ou Talvez estamos fazendo algum exagero Que devemos parar de fazer Então, bora lá as dicas? 1. Um, soma de sons às vezes nós fazemos uma melodia Ou uma linha de bateria Que não tem aquela sonoridade Que nós desejamos alcançar Então, o que, que a gente faz? Uma soma de sons é algo muito comum Com todos os produtores, todos os beatmakers Eu chego e faço uma... Uma progressão de acordes, alguns acordes e boto lá. Só que eu não tô sentindo aquela sonoridade que eu quero. O que, que eu faço? Eu abro outro VST e faço os mesmos acordes e coloco eles dois para tocarem juntos. Dando uma encorpada na minha melodia e deixando o meu som com mais presença. Isso pode valorizar muito o beat deixar a sonoridade muito melhor que antes. Experimentem fazer isso. É uma soma de sons, eles vão somar. Dois sons tocando ao mesmo tempo, vai ficar muito mais alto que os outros. Ou seja, sempre ajuste o volume pra ficar perfeito, pra ficar bonito, pro seu beat ficar bom. Dois, intros muito longas. Isso é um erro muito comum que todo beatmaker iniciante comete. Eu mesmo cometi isso direto. Se você é um produtor ou beatmaker que não tem muito nome, você precisa de um público e você tem que ter a atenção do público. Quando você faz um beat com uma introdução muito longa é, e joga no seu som de cloud, as pessoas vão escutar 15 segundos no, até menos que isso e o seu beat não vai ter virado ainda, não vai ter entrado tudo vai estar tá na intro, as pessoas acham chato e elas saem, elas fecham a janela e saem da sua música ou seja, você perdeu um ouvinte, um fã em potencial isso é algo que... É, eu comecei a me regrar muito também de não fazer intros longas, ainda mais quando a gente quer vender um beat. Quando a gente quer vender um beat, a gente tem que fazer uma intro pequena e dar aquele tchan logo, porque tem mil outros beats que o cara tá vendo. Se você botar o seu beat com o seu tchan logo, ele vai ouvir de cara, vai achar legal, vai te escutar e talvez compre o seu beat ou vire um fã. Essa é uma dica muito importante. Daquelas coisas de exagero. Vejo beats aí com introdução de 1 minuto, 40 segundos, 30 segundos. 20 segundos já é longo, galera. A minha dica é de no máximo até 14 segundos. Mais que isso, já fica muito, já deixa a pessoa entediada. Eu costumo fazer de 0 a 10 segundos uma introdução que entre logo alguma coisa. Porque, vamos falar sério, né? É meio chato quando você abre um beat e fica lá... Mó um tempão você esperando a introdução. Então, essa dica aí, tenho certeza que você vai conseguir mais pessoas ouvindo seu beat até vender mais suas produções. Dica número 3 é a mixagem. Esse é um fator essencial que todo beatmaker deve aprender. A mixagem é aquilo que vai dar qualidade à sua sonoridade, onde você vai colocar os efeitos do seu beat, onde você vai comprimir, equalizar... Você, beatmaker que não sabe o que é mixagem, você tem que começar a estudar isso logo quanto antes, porque isso aí é o que faz o diferencial do amador pro profissional. Um beatmaker profissional vai mixar os seus beats e vai deixar eles com aquela sonoridade, aquele som, aquele kick que a galera do rap gosta bem forte. E então o conselho que eu dou é procurar ler sobre mixagem na internet, ver vídeos de mixagem... E um livro que eu aconselho a vocês lerem é esse aqui. Vou abrir aqui para mostrar a capa. Eu imprimi, peguei o PDF na internet e imprimi a Xerox. É esse aqui. A arte da mixagem de David Gibson. Galera, procurem na internet o PDF. É em inglês o livro, mas tem versões traduzidas. Vocês podem entrar em... Música, áudio, tudo junto.net que vai estar tá lá, é da onde eu peguei o meu PDF. E estudem, estudar é o principal de todo beatmaker e produtor que quer fazer a diferença. Essas foram algumas pequenas dicas que eu pude passar para vocês e tenho certeza que se você absorver isso e começar a aplicar nas suas produções, nos seus beats, você vai evoluir muito e vai ficar agradecido. Bom galera, esse é o vídeo de hoje, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mostra para aquele seu amigo que é produtor, manda pra ele, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário o que você achou das dicas, ou dê mais algumas dicas nos comentários, toda dica é bem-vinda. E é isso, eu sou o Bom Beats e esse foi o vídeo de hoje. Valeu!